Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje eu quero falar para vocês por que que ter uma rotina matinal mudou a minha vida. Me deixou com menos procrastinação e muito mais produtividade. Essas simples coisas que eu faço ao acordar, tá fazendo toda a diferença. Desafio Criativo, estamos quase lá, o mês está quase acabando Então vamos lá, eu quero falar pra vocês o que é rotina matinal São as primeiras coisas que você faz logo quando você acorda Logo ali no iníciozinho do seu dia Então eu vou falar pra vocês cinco coisas que eu faço assim que eu acordo e que tem me ajudado bastante Número 1, um, acordar sem soneca Celular despertou. Você já vai desligar o despertador e levantar da cama. Só que na vida real ninguém acorda de batom, cabelo arrumado, igual eu acordei aí no vídeo, né? Desculpa, falha nossa. <risos> Número 2: Arrumar a cama. Por que é importante você arrumar a cama? A primeira atividade do dia que você fez é concluir uma tarefa então você foi, arrumou a cama, você já disse pro seu organismo que seu dia vai ser organizado que você vai concluir tarefas ao longo do seu dia eu sei que parece besteira, mas funciona demais experimenta. E a terceira coisa, essa eu tenho certeza que você já faz, se você não faz, pelo amor de Deus, começa a fazer, é você escovar os seus dentes, lavar o rosto, se você tomar banho pela manhã, toma banho. A quarta coisa também é muito importante. É aquele momento em que você vai tomar ali uma bebida quente, se o lugar onde você morar não for frio pela manhã, então bebe bastante água, mas tem um momento em que você vai tomar aquela bebida, vai pensar e visualizar tudo que você quer fazer no dia, isso mesmo, você vai visualizar como se você já tivesse executado aquelas tarefas, então por exemplo, hoje eu quero mandar x e-mails, eu quero fazer contato com alguns clientes, eu quero fazer compra de supermercado e eu quero sair com os meus amigos à noite, visualiza como se você já tivesse feito todas essas coisas, esse é um momento seu para você ficar em silêncio e organizar as ideias do seu dia ali. E a quinta e última coisa, agora sim você vai de fato começar o seu dia. Agora você vai trabalhar, agora pela primeira vez você vai ver as notificações do seu celular, ver rede social, no caso que eu trabalho com rede social, ver ali os comentários, o que você tem que planejar, responder, olhar os seus e-mails, aí sim você vai começar o seu dia. E você vai ver como vai ser mais produtivo Sua mente vai estar tá mais limpa, mais organizada Testa aí, sério, testa por uma semana E me fala o que, que aconteceu na sua vida, se foi bom, se não foi Pra mim fez muita diferença Eu tenho feito isso todos os dias E tá, assim, sendo muito positivo A primeira vez que eu vi isso Esse vídeo é inspirado do Tim Ferriss Eu não sei se é assim que fala o nome dele Eu vou escrever aqui e ele que fala sobre ter uma rotina pela manhã E a primeira vez que eu li sobre, é, é um conteúdo em inglês, tá? A primeira vez que eu li sobre eu fiquei assim, gente, que besteira Que baboseira ter que fazer isso tudo, eu já faço isso E na verdade não, quando eu fui me observar A primeira coisa que eu faço pela manhã é colocar o despertador no soneca várias vezes Depois eu acordo, pego o celular, vou ver a notificação Fico ali em rede social, enrolando, enrolando quando eu vejo, eu já perdi horas do meu dia e eu nem levantei da cama, nem escovei o dente, nem nada. Isso no meu caso, que sou home office, né? Eu trabalho em casa. Então, assim, a gente perde muito tempo pela manhã e isso muda a forma como você pensa. Obrigada, buzina! E isso muda a forma como você pensa durante todo o dia. Eu pensava, eu pensava que era uma grande besteira, mas não é, funciona. Então testa aí e me fala. Esse foi mais um vídeo do Desafio Criativo do Maria Quer Viajar. Vai ter vídeo de novo, talvez hoje ou amanhã. Fica de olho, ativa suas notificações, deixa seu like que ajuda muito o meu trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau!